Nossa, eu imagino que deve ter história pra Dedéu comparado a essas coisas de, de fake news, nossa senhora, deve ter, eu imagino, porque já, eu já imagino, é né? porque eu já vou entrar nesse assunto, né, claro que eu tinha que entrar, é... É, é, é. É. É. A questão de, já tem muita treta furry, né, eu não sei se vocês percebem, <risos> não sei como, é. o quanto que vocês olham cena assim da comunidade, porque é treta todo dia, né, <risos> tem muita é drama mais. furry, é cuidado né quando a gente está fazendo as coisas porque uhum. é, quando surge uma treta dessa né como você falou uhum. a gente a gente acaba recebendo assim de um, de um grupo que quer que tá falando que o outro tá fazendo alguma coisa uhum. né mas a gente a gente não pode sair falando direto uhum. nas no, no uhum. notícias que a gente faz né a gente tem que saber se é verdade ou não é o <risos> objetivo de comunicador né a gente tem que apesar da gente fazer um pouco da gente a gente tenta ser um pouco é, imparcial, assim, a gente não Bem, pode a gente não pode defender um lado nem culpar o outro, até porque a gente não faz parte também dessa treta o objetivo é a gente divulgar né, informar e esclarecer as coisas, mas acaba é. sendo um pouco complicado às vezes porque tem alguns hum. momentos que o pessoal é, quando a gente coloca alguma notícia às vezes eles acham que a gente está defendendo é. Tipo. é nossa não é isso que você acabou de conferir foi um corte do nosso querido Papo Pinguino. Caso você queira ver gravado, tá no nosso canal do YouTube, o 10, ou na Twitch.tv barra opinho10 para você poder conferir ao vivo. Inclusive deixa eu agradecer os nossos subs da Twitch, Dishi e Danisor. Muito obrigado por apoiar aqui o canal. Então é isso, só isso que eu queria deixar claro. Não esqueça feliz sempre e até a próxima. Tchau, tchau!